Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush. O Meu nome é Guilherme Freitas e hoje nós vamos fazer aquele quadro maravilhoso que é o Desenhando de Cabeça Peguei sugestões que vocês enviaram pra mim no último vídeo e eu vou tentar desenhar o personagem que vocês escolheram com o poder do meu cérebro, né? Vamos ver o que acontece E hoje tem personagem de Ben 10, que eu gosto porque os designs são muito divertidos Mas eu não vi tudo, o que eu vi faz muito tempo, então... <risos> A chance de estar tá bem errado é muito alta. Vamos embora! BRUSH RUSH Estamos aqui no Photoshop, pessoal, com a recomendação do Big But, Vitura, PTBR que falou que, ó, eu sinceramente acho que desenhando o aquático de Ben 10, de cabeça, é um bom desafio. E eu concordo, porque eu acho que, que eu sei qual é o personagem. Eu acho, porque, tipo assim, não tenho muita certeza. Vamos descobrir o que que sai daqui, então. Lembrando que agora a gente vai fazer um personagem só e a gente vai tentar também descrever as cores. Eu vou colocar aqui umas cores base. Na minha cabeça, esse personagem aí, eu lembro que a gente fez aquele outro, né, que é aquele que corre rapidinho Esse é o que nada, eu lembro que é tipo um peixe de shorts É isso que eu lembro, eu lembro que é um peixe de shorts Então vamos lá, a primeira coisa que tá na minha cabeça com esse personagem Isso é engraçado, né, quais são, eu acho que sempre vale a pena aqui nesse quadro É lembrar, qual é a primeira informação que vem à mente, né E eu lembro que ele tem aquela, aquela não sei se é muito bem a silhueta, mas é, ele tem esse gestual aqui assim, ó <risos> <risos> que é tipo, meio corcundão Pelo menos, né, gente Vocês têm que lembrar que é na minha memória, né Uma cintura muito fina Eu imagino que ele devia ter uns Pé de peixe, né, uns pé de pato Eu posso estar muito errado <risos> um, Será que ele Tinha cauda? Eu acho que ele tinha Uma cauda <risos> vocês terem ideia, eu realmente eu não faço ideia. Eu, eu lembro também de uns braços bem compridos, assim, e tal. Eu vou tentar colocar aqui do lado do corpo pra gente não cobrir muito o próprio corpo. Isso é uma coisa que eu acho legal também, gente, com relação a desenhar personagens em poses estáticas, dessas bem tranquilas, assim. Poses de, de arte conceitual muitas vezes, né? É que a gente gosta de fazer, tipo, isso daqui com o braço. Assumindo que o personagem tá em 3 quartos, é muito natural, às vezes, a gente só replicar Tipo, como se fosse um espelho, né? Como se tivesse aqui um espelho e fazer isso daqui, essa simetria, né? Só que muitas vezes eu sinto que o oposto funciona melhor. E aí, no caso, seria, pô, se isso daqui tá aqui, copia, né? Então a gente vai fazer o mesmo movimento, né? Às vezes funciona melhor, mas não é a regra. O braço dele aqui, lógico, só essa parte aqui que eu vou trocar e vou botar aqui pra baixo. Na minha cabeça eram, eram os dedos compridos com com, tipo, aquelas... É aquela pelinha entre os dedos, você tá ligado? A membrana ali, a membrana bem aquática. Será que eram quatro dedos ou cinco? Eu vou imaginar que eram três dedos aqui nessa parte de baixo, conectados por, por essas coisas e tal. É aí que tá. Agora, na minha cabeça, ele tinha aquele trequinho de, de peixe, umas guelras aqui, e tinha uma cara de peixe, né? <risos> Será que era só um short que ele usava mesmo? Eu sinto que era tipo um maiozinho, assim, uma roupinha de mergulho mesmo. Tipo o Abe Sapiens do Hellboy. Nossa, eu tô misturando até com aquele personagem do, do Jovens Titãs, que também é o Aqualed lá, sei lá. Ó, oh, na minha <risos> A estrutura geral, na minha cabeça, é algo parecido com isso. É um homem-peixe que tem essa cara aqui. Eu acho que ele tem os dentes aparecendo, talvez. Pescoço comprido, guerras do lado. Será que ele tem um, um barato aqui nas costas? Eu vou colocar um barato nas costas. Eu não sei se isso daqui é pra trás. Pô, mas virou... Isso aqui, isso aqui é do Monstros S.A., cara. <risos> Ai meu Deus, eu sei, eu sei que era parecido com isso, talvez o queixo fosse maior Você que é fã de, de Ben 10, sabe muito bem tudo que eu tô fazendo errado né Então ó, vamos ver, eu acho que é algo assim Eu nunca desenhei esse personagem aqui nesse quadro não né Eu não tô doido da cabeça, eu acho que eu não tô não A mãozinha dele, com essa mãozinha aqui eu quero refazer Eu gosto dessa, será que assim fica melhor? Vamos ver ó, eu acho que é algo assim funciona Tá aí, vou diminuir só um pouquinho e, e eu vou rapidinho Naquele timelapse voando Vou colocar aqui o que? Uma line art mais bonitinha Pra gente trabalhar em cima disso Pra decidir quais são as cores desse personagem <risos> Eu vou pegar uns amigos do mar pelo rabo artizinha que foi feita <risos> eu acho que tá parecido eu, eu, eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não consigo acertar ou corrigir isso agora Então vamos que vamos do jeito que for Uma coisa que eu tentei fazer aqui, né, que me lembra muito o estilo do Ben 10 e tudo mais Lembrei até do Sr. Potter que tem um estilo muito legal parecido com esse tipo de coisa aí Tem coisa muito bonita no portfólio dele Vou até deixar recomendado aqui, porque ele, ele faz uns redesigns de, de Ben 10 também, que é muito legal E essa ideia de, sei lá, tipo, ter essas quebras, né, super geométricas nos personagens Eu tenho uma dificuldade gigantesca fazendo isso esse tipo de coisa ainda, quero, quero Expandir um pouco mais, quem sabe a gente não traz mais Personagens de Ben 10 pra cá, né E vamos tentar colocar uma cor base nesse cara E lembrar que cores que ele tem e, Se eu não me engano ele é aquela coisa meio Verde, meio ciano, né Um negócio assim, como a nossa line tá Bonitinha, eu acho que a gente consegue Pegar a laço tool Clicar aqui por fora E só inverter Ela, indo aqui seleção Modificar, inverter Ups, Não, já que era mesmo Três dias depois. Ctrl Shift pronto. Invertir. Ok, ok. Então é selecionar, inverter. Depois a gente vem modificar e a gente vai encontrar aí uns dois pixels. Muito bom. E agora aqui nessa camada livre de baixo a gente bota uma cor de base. Muito bom. Beleza. Eu sei também que. Esse personagem, ele é, ele é tipo isso. Ele é bem saturado, né? Bem desaturadão. Na minha cabeça, ele tem tipo uma barriga de uma cor, o resto das costas de outra. Talvez tenha algumas manchas ou listras nele. Nossa, esse, esse é um ótimo desafio mesmo, viu, senhor? <risos> Big Bot Vtuber. É um ótimo desafio. Eu vou fazer como se o peitinho dele aqui, assim, ó, toda essa parte interna aqui. Fosse mais clara Vamos ver se e é algo assim <risos> Só que tá parecendo Nossa, a cara dele tá igual Aquele personagem do Lili Stitch Que é tipo, cara, o segurança grandão lá Tá a mesma, a mesma, a mesma face Ainda sinto que tem, tem alguma cor parecida com essa Assim, sabe, talvez Seja a cor desses elementos aqui Ai, ai, ai É, gente, hoje tá difícil Hoje não vai ter jeito não, hoje, hoje é o dia. Aquele dia. O dia que todo mundo fala. Nossa, Guilherme. Ainda bem que eu não sou você. É, eu vou pintar o olho de, de amarelo, porque amarelo é uma cor ótima para olho, ainda mais um olho de ET. Ah, não pode esquecer, né? Todo personagem de, de Ben 10 tem em algum lugar no corpo o, o trequinho, né? Eu sei, por fato, que é no peito. Assim, o logo do Ben 10? <risos> eu já não lembro mais Vamos lá A gente tem o short dele Que é um tom de cinza, de azul escuro Assim, bem marcadinho Gente, tá igual, tá igual Eu sei que tá idêntico Não tem nenhum tipo de erro aqui É realmente assim, surpreendente O quanto que o meu cérebro é poderoso De fato, até eu fico surpreso é. Tá aí, ó é aí. Eu, eu não vou fazer mais nada em cima disso Porque eu realmente não... Ah, ó, pra falar que eu não vou fazer mais nada Eu vou colocar tipo umas manchinhas Assim, ó, porque eu, eu tenho a impressão que ele, tinha, que ele tinha pintas Tá muito difícil Aí, ó, pronto Está aqui a minha versão de cabeça Do Aquático de Ben 10 Que talvez nem seja esse o personagem Eu realmente usei aqui Todo o meu miolo pra tirar Isso daqui, eu vou pesquisar as referências E a gente vê... <risos> Ou se eu vou ter que desenhar do zero isso daqui dessa vez? Ai meu Deus. Galera, consegui encontrar aqui umas referências Excelentes, eu consegui Achar pelo nome dele original, né Que é Rip Jaws, eu encontrei Esse model sheet do personagem Inclusive tá escrito aqui dia, porque tem O padrão de cores dele de dia E eu tô muito satisfeito Eu, assim, eu tô incrivelmente satisfeito Porque eu realmente lembrava muito pouco Do personagem, só da pose O tamanho da cabeça né, As proporções gerais E eu tô assim, eu não poderia estar tá mais feliz Porque eu achei que ia tá muito mais longe Ele tem até o esqueminha aqui atrás das costas é, tem algumas alterações Mas uma que eu não acredito Que eu acertei, é a posição Do trequinho do Omnitrix. tudo bem que eu Pintei com a cor errada, mas o <risos> O trequinho do Omnitrix Ficar no peito desse lado Eu tô assim, nossa Eu não acredito <risos> Só que eu tô achando que as mudanças são tantas que eu vou ter que desenhar por cima de novo Então eu vou fazer isso, eu vou pegar aqui todo esse nosso desenho original Vou colocar ele num grupo, diminuir a opacidade E a gente vai desenhar por cima dele, é, é isso que a gente vai fazer A gente vai desenhar por cima aqui do zero Tentando, lógico, né, aproveitar o máximo que dá aqui Mas uma coisa que eu reparei, que eu fiquei muito feliz Eu lembrava muito dessa distinção, tipo, da parte superior e da parte inferior do personagem mas eu não fazia ideia que o que vinha aqui no meio da, da, das pernas dele Não era um shortinho, mas era esse, esse saião, né, esse esquema aqui Que é muito legal também, né, ele, ele vem dos dois lados ali Acho que não vai dar para visualizar desse outro lado Mas ele tem esses shapes bem geométricos marcados aqui, né Colocando essas linhas mais claras em evidência, é um shape muito bonito Nossa senhora, que coisa bonita E eu não lembrava que ele transformava e, e tinha esses dois modos, né, que era o modo Com cauda e sem cauda, porque eu lembrava Que ele tinha perna, mas eu podia jurar Que ele tinha uma cauda também, né Então isso daqui... <risos> Não estaria aparecendo, né? Ai meu Deus Outra coisa legal que eu acho que dá pra gente manter aqui, né? Eu vou manter a postura bem parecida Mas algo que dá pra perceber É que os pés deles são só dois grandes dedos, né? Ao invés de três Eu já achei que fazendo três eu já tava, sei lá, tirando muito o pé do personagem Mas não, são só dois deditos aqui no pé com aquela mesma membrana e tudo mais Isso daqui foi bem, bem tranquilo, bem suave Dá pra reparar que no design original né a, a perna vai bem retinha assim Sem nenhum tipo de detalhe ali no calcanhar Deixa eu tentar só reproduzir esse dedo estranho do pé dele Eu acho que assim tá bom Maravilha O ombro bem pra frente também Eu acho que... É dependendo... Acho que a minha postura aqui tá um pouco diferente do original Mas o rosto eu tô até que bem surpreso <risos> Que deu pra fazer algo bem parecido assim. Pelo menos na minha cabeça Eu achei que estaria bem, bem pior Os olhos dele né, são completamente redondinhos é, E dá pra gente observar lá do outro lado O outro, o outro olho e ele tem esses dentes bem jacaré mesmo, assim, né? Um negócio bem grande, assim, na cara dele. E é uma cara muito comprida, né? Que a gente tem aqui nesse, nesse boneco. Que, que design maneiro, né, gente? Eu não preciso nem comentar, né? O quão legal isso daqui é. Acho que é desnecessário. É um design bom demais. E a gente tem aqui esse pedacinho de pescoço que vem pra cá. E, curiosamente, né? Tem todo esse esquema vindo aqui no pescoço dele que vai. Lá pra cima, né? E isso daqui é que faz o shape dessas guelras dele. Elas vêm pra cá. São quantas linhas? Tem mais uma só, eu acho. Que seria mais ou menos por aqui, assim. Beleza. E aí ele tem esse esqueminha aqui no peito. Que vira uma ombreirinha. E acaba lá atrás também. Sobe aqui por cima, Provavelmente. E termina aqui, né? E aí o símbolo do Omnitrix, muito bem Tudo, tudo indo como de usual E lembra das, das manchinhas que eu desenhei? Eu tô muito surpreso, pô, elas existem Só que elas são, tipo, essas Pequenas demonstrações aqui De, de escamas, né? Escamas bem de peixe mesmo E é incrível, né? É, no desenho desse, né, gente? Vocês estão ligados que a animação Envolve muito, né? A repetição do mesmo Desenho e esse tipo de coisa, então quanto mais Simplificado forem os detalhes, mais, mais Tranquilo vai ser esse processo então a ideia de representar toda a complexidade da, da superfície da pele dele com, com essas escaminhas em alguns lugares, eu acho isso muito maneiro. É, vou tentar aqui também deixar os, o shape geral do personagem mais simplificado e puxar essas linhas de guelras que ele tem também aqui na, na barriga. A mão dele, olha, eu acho que meu erro foi fazer ela muito comprida, ela é bem menorzinha, tem garras bem mais aparentes, né? E os dedões mais compridos, assim. Eu acho que assim pra mim já tá de bom Opa, só que ele não conecta de ponta a ponta, ele conecta entre unha e unha, né? Algo mais assim. Legal, legal. que eu vou tentar fazer algo parecido. A gente bota pra cá. Opa, lembrando que não é da ponta do dedo. A cabeça dele, eu acho que ele tem menos cabeça, né? Ele tem um, um coco bem... bem pequeno. E os olhos... Os olhos, como diria aquele cara lá do filme do Tubarão. Olhos de boneca sem vida. Ah, o difícil tá sendo encontrar esse aqui. Ah, é lógico, né? Não posso esquecer também da fileira superior de dentes dele. Ah, isso ajuda muito aqui na... <risos> esse personagem é muito engraçado. Cara dele... Esse olho é bem redondo mesmo, bem redondo. Puxo aqui pra trás e aí ele vai ter, na verdade, visível... Eu acho que só uma, né? Que a outra tá meio que lá pra trás. Eu vou colocar as duas e ele também tem... Umas, uns puxadinho aqui No cotovelo dele Caramba, e de vez em quando tem Uma guelrinha na coxa Fechou, é isso, é isso Esse é o nosso, a nossa correção Do design, vamos só corrigir as cores agora Também, deixa eu tirar toda essa camada aqui de baixo Vamos fazer aquele mesmo truque Vou colocar aqui, eu acho que essa é só uma boa cor base Pra ele, a cor das guelras Que ele tem, é um verde Um pouco mais escuro, mas também é um verde Bem... Bem... Bem amarelado ainda, né? Aqui pra cá. Ah, dá pra reparar que as linhas que tem dentro dessa parte da guerra aqui de trás, ela é... São linhas... São linhas mais claras, né? Aquela parte ali de cima também tem um brilho mais clarinho, amarelo. Beleza. Eu achava que os olhos dele eram amarelos, mas são os dentes, né? Que principalmente tem essa essa cor zona aqui, vamos deixar bem clarinha assim. Nossa, mas a cor base dele, praticamente branco, né? Ele é praticamente branco. Ele tem um tom ali que é praticamente um tom de preto mesmo, né? Toda essa parte aqui da roupa, ele tem só um lugar que tem um brilho assim diferenciado e o resto também tem aquele tom parecido com o do dente na roupa. Eu acho que eu vou fazer isso, ó, vou representar assim, que aí eu só venho aqui, ó. E Reserva um espaço para a gente colocar um tom de luz aqui. Acho que assim vai funcionar. Vou tentar reencontrar aqui aqueles padrãozinhos, beleza? Essa mesma cor de guerra repete nas do... nas abinhas das mãos e o mesmo tom de amarelo dos dentes, provavelmente é o que a gente vai repetir para colocar nas unhas. Gente, que design bem fechadinho, hein? Que design bem fechado. Vamos pegar aqui o tom de cinza, que vai ser a parte iluminada das partes pretas. Acho que eu vou colocar só um pouquinho de verde, só para deixar um pouquinho mais, mais assim. E aqui o Omnitrix, beleza. <risos> que personagem divertido É um personagem muito divertido de desenhar Nossa, devia ter desenhado ele antes na minha vida Vamos ver o que está que faltando aqui Vamos colocar só um tom de sombra Então na, na parte do corpo dele Que dá pra ver que tem um tom que é mais ou menos algo assim hum, Mais saturado acho que, é, acho que é isso E vamos colocar aqui Aí ó, embaixo da Lopescueso. Quem sabe pra cá aqui, um pouco meio que invertido. Eu acho que é isso, é uma correção, a correção válida aqui do design dele. Vamos botar. O bom que a gente fez tudo separadinho, a gente consegue botar aqui agora. <risos> Olha que maravilha! <risos> o meu design de cabeça e o design oficial aqui, né? Reajustado, redesenhado. Tá aí a diferença. <risos> Caramba, gente, que, que loucura, que loucura. Muito legal perceber as coisas que eu peguei ali. E mudando um pouquinho, esse personagem da esquerda dá pra virar até um personagem original aí, que todo mundo vai falar que é idêntico ao personagem do, do Ben 10. <risos> Esse é o vídeo de hoje, muito obrigado a todo mundo que faz parte que da elite. elite, que tá aqui até o final do vídeo, esperou pra ver aqui a despedida. Muito obrigado a todos vocês que chegaram aqui nesse lugar. Por favor, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like, bota aquele comentário falando sobre algum momento específico da sua infância. Com nenhuma relação com esse vídeo, não pode ter bem 10 porque é só pra ajudar no algoritmo mesmo. É... <risos> Mas, gente, por favor, também deixa aí nos comentários recomendações de próximos personagens para eu tentar desenhar de cabeça. Se for coisa assim de alguns 10 anos atrás, melhor ainda, porque fica muito mais divertido. Eu tenho um trabalho muito maior para lembrar aqui deles. E quer mais Ben 10? Deixa outro personagem, outra criatura, outro alienígena de Ben 10 aí. Taca na descrição. E a gente se vê, pessoal. Se tudo der é certo, na próximo vídeo. A gente se vê lá. Valeu e falou!